Estamos começando mais uma live aqui do Instituto Vila Mil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fertilidade e como acupuntura e suplementação podem te ajudar a potencializar a sua fertilidade, a melhorar a sua fertilidade. Olá, boa noite, boa noite. Um monte de gente chegando aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer o um convite. Hoje a live é comigo. Já vou chamar o nosso outro convidado dessa live. Que é o professor Norton, computurista, Trabalha com a gente aqui também no Instituto Milamil. A gente vai se apresentar. Deu certo, Noto? Sim. Agora entrou. Boa agora, noite. Sim. Tudo bem, boa noite. Agora deu certinho. Muito bom. Tá me vendo, me ouvindo direitinho? Tudo certo? Estou. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, ótimo, acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certinho. Bom, comecei a falar aqui, né? Ótimo que a gente já, já conseguiu começar. No horário, agora só. Oito e um, para quem está ao vivo com a gente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre fertilidade. Como potencializar a fertilidade com a acupuntura e suplementação. Né? Então vamos nos apresentar. Vamos apresentar então. Comecei a live. Hoje o não está aqui conosco. A doutora Kézia está participando da reunião clínica aqui na Vila. Então somos nós. Eu sou Fernanda Leonel, sou nutricionista aqui do Instituto Vila Mil desde o comecinho da Vila. E trabalho hoje aqui na Vila com um foco muito grande nas tentantes, nas futuras grávidas, como eu gosto de chamar, né, mulheres e casais que estão se preparando para engravidar, gestantes e mulheres que estão no pós-parto, principalmente. E hoje estamos com o Norton aqui. Se apresente, por favor, Norton. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Norton Almeida, eu sou acupunturista e fisioterapeuta. Eu atuo na Vila com acupuntura na obstetrícia e com acupuntura para tentantes. Também atuo como fisioterapeuta, aí é, já é mais na área ortopédica para gestantes e aí a cultura pode entrar também é, no sentido de ajudar o processo ortopédico a se resolver. Mas o foco aqui hoje é a cultura para as tentantes, especialmente né, as tentantes femininas, ok? E eu e a Fernanda estávamos conversando como que seria é, um andamento legal e a gente percebeu o seguinte, fala, olha, quando estamos com, os no com nossas tentantes, durante o processo de tratamento, como que, como que a gente trabalha junto? É, hum. E aí a gente pensou assim, poxa, a gente podia conversar é, sobre a abordagem, porque a cultura para as tentantes ela é muito específica é, em termos de fases, fases do ciclo. Uh, e a partir dessas fases do ciclo a gente investe em algumas modificações em alguns é, algumas especificidades de tratamento para poder ampliar para poder melhorar a vascularização uterina o um, controle hormonal e por aí vai então cada fase do ciclo é, a gente tem modificações da cultura não pode ser a mesma precisão de cultura para todas as fases então, aí eu falei, ô, Fernanda, que tal a gente fazer essa, essa live mais baseada nessas modificações da fase do ciclo? Eu vou falando da cultura, ela vai trabalhando com a gente as possibilidades de modificações alimentares, da suplementação, e aí a gente pensou nesse andamento, né? Se vocês tiverem algumas perguntas específicas, podem fazer as perguntas, porque a gente vai respondendo durante a live também para enriquecer, né? Exatamente, é isso mesmo A gente quer que todo mundo participe, pergunte Porque é isso, a gente pensou nesse modelo eu achei muito legal, quando nota Norton propôs Eu falei, não, acho que isso é muito importante A gente falar o que, que a gente faz por fases Porque ainda comentei com ele Falei, olha, é uma ótima oportunidade Para a gente lembrar Para as mulheres que estão acompanhando a gente aqui Que a mulher é cíclica E esse é um ponto que hoje Cada vez mais a gente esquece Apesar de que, às vezes, em determinadas situações, de uma forma, digamos assim, desconfortável, né, não Você deve escutar isso muito também. É assim, ah, eu tenho uma TPM horrível, né? Uh, então, assim, é, é, de uma forma que, às vezes, ela fica meio desconexa. E essa mulher que, muitas vezes, por anos e anos, fio usou hormônios que, às vezes, né, é... é direcionavam de forma muito estreita ali e aí impediam, às vezes, de ter percepção do próprio corpo de forma mais natural. Ou até mesmo que suprimiam a menstruação. E aí eu não tenho esse ser cíclico, né? Eu não consigo acompanhar isso dessa forma. Então a gente falar sobre isso hoje também é muito legal e lembrar que isso, inclusive, é muito importante quando a gente trata justamente de fertilidade. Né? Isso né? sim, ó. Exatamente. Exatamente. Inclusive, é... A querida professora, a amiga a professora Erika Neri, ela, ela, ela fez um curso muito interessante, eu participei do curso dela e eu achei ótimo porque ela fala tanto sobre como as emoções em cada fase do ciclo são tão importantes e é importante entender as potencialidades de cada fase até para poder adequar os comportamentos. né? Tem aquela fase que tem mais energia, tem aquela fase que tem menos energia, tem aquela fase que tem que se movimentar mais, tem uma fase de recolhimento, de entrega, então quando a gente começa a tomar consciência, assim, é, enquanto pessoas de si mesmas, isso faz muita diferença para o nosso caminho, porque o tratamento de saúde, Fernando, eu penso muito assim, eu vi isso da minha esposa. Ela falou, olha, todo tratamento de saúde é um curso, é um mini curso. Por quê? Porque a gente está aprendendo sobre si mesmo. Isso. Né? E aprender sobre as fases do ciclo e sobre as potencialidades, as características de cada fase, é, é, tem um potencial muito grande. Tanto de tratamento, quanto em outras questões da vida. Né? Isso não se aplica só à fertilidade. Uhum. Com certeza, com certeza. De forma comportamental, justamente isso, né, porque a gente sabe que é, mulheres sendo regidas, digamos assim, também por hormônios, não que seja incontrolável. Mas a gente sabe que esses, essas variações, e que tem muito a ver com essa questão hormonal, elas muitas vezes condicionam determinados comportamentos, né? E, às vezes, a gente pode extrapolar isso e saber que em determinada... Em determinado momento, em determinada fase, é mais interessante eu pensar em fazer, sei lá, uma negociação no meu trabalho do que em outro. Que talvez não seja tão interessante assim. Que talvez eu não esteja né, tão firme como eu preciso, porque eu vou estar tá mais emotiva, eu vou estar tá mais sensível. Então, muitas vezes, a gente entender isso também tem um valor que extrapola, não é simplesmente dizer Ai, isso é muito viajado, muito chilelê, né, esse negócio de fase não, sei como. não gente, isso é importante para nossa vida, para a gente se reconhecer né, também, e aproveitar da melhor forma, cada uma dessas fases, né Exatamente, e, e assim se respeitar também, porque você é muito interessante e eu lembro que em São Paulo, em 2013, eu dei uma palestra sobre é, fórmulas magistrais chinesas é, na síndrome pré-menstrual. E aí é, é muito interessante porque muitas mulheres dizem, ah, mas TPM é normal. Assim, é comum, isso, OK? Existem esses, né, essa, essa síndrome pré-menstrual, mas não necessariamente ter que ter todos esses sintomas nessa né, intensidade, na duração, por exemplo, uma síndrome pré-menstrual pode durar 14 dias. 15 dias. Isso é meio mês, né? Quer dizer que é, é, é metade de toda vida fértil com sintomas de desconforto. E, e esse é um dos pontos que a gente tem que trabalhar, porque muita coisa pode ser melhor e é dito como normal, como olha, aceita porque é assim, você vai ter que lidar com isso dessa maneira, e não é bem assim. Por, uhum. exemplo, por exemplo, as cólicas menstruais. Cólicas menstruais, é, de maneira intensa, elas são indicativas para acupuntura. Porque nessa fase pré-menstrual e durante a menstruação, é onde a acupuntura, que é uma técnica de movimento, é uma técnica que eu induzo através de colocação de agulhas em pontos de acupuntura, ou do uso da mocha-bustão, é, que, digamos, é uma espécie de incenso que a gente usa para aquecer o ponto de acupuntura, ou eletroestimulação, e por aí vai, são várias técnicas que compõem a acupuntura. Essas técnicas todas, dentro dessa fase, vão focar o trabalho em movimento. E toda vez que a gente fala em acupuntura, aumentar o movimento, um dos efeitos desse aumento de movimento é a alívio de dor. Seja a alívio de dor pré-menstrual, seja as dores que vêm lá, é, que também não são normais, é, dores ovulatórias, não é para ter dor durante a ovulação e é comum de acontecer. Ou sejam dores de trabalho de parto, etc. A gente não quer que a estagnação, que a medicina chinesa chama de estagnação de tichuê, gere dores. E já para essa primeira fase, para a fase pré-menstrual e a fase menstrual, é importante quem sente muitas dores, é, tem, né, as outras alternativas, inclusive, é, é, não se mostram, tão eficientes para reduzir a dor, a cultura pode entrar no trabalho para poder beneficiar e aliviar essas dores. É. E, e uma coisa importante que você está falando, Norton. Sempre quando a gente fala em dor, e eu falo muito isso com as minhas pacientes também é, na consulta, né? Sempre quando é, a gente conversa sobre isso, eu questiono muito sobre cada fase do ciclo, né? Como que é essa percepção do ciclo menstrual, como que ela se sente em cada fase? Então se ela percebe o período ovulatório, como ela percebe, o que, é que ela sente, quais são os sintomas, como que é a TPM, como que é o período menstrual, enfim. E sempre quando a gente ouve dor, eu falo sempre, olha, dor, ela pode ser até comum, mas não é normal. E sempre que existe dor, principalmente uma dor intensa, é sinal de que tem alguma desregulação. E aí a gente tem que investigar, e aí a gente tem que entender o que, que é para poder corrigir. Então, ótimo você ter falado isso. E foi legal que você já começou a responder também uma pergunta que eu acho que é muito pertinente que a gente fale de forma mais clara sobre isso, que é o que é a acupuntura. Porque muita gente, às vezes, principalmente quem nunca fez acupuntura, só pensa nas agulhas. E aí quem tem medo de agulha ele fala, meu Deus do céu, aquele negócio vai doer, é um monte de agulha em mim, eu não quero nem pensar nisso. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes de algumas pacientes. Uhum. Demais. Hoje, por exemplo, eu fui atender uma paciente e ela falou, ah, eu perguntei para a doutora Ana, assim que, mas a deve ser uma dor muito aguda. A doutora Ana falou, não, pode ficar tranquilo, vai lá, conversa com o nota". Eu falo para todos os pacientes, é, existem inúmeras opções, não necessita necessariamente ser a agulha. Eu lembro que no início da, da pandemia, quando eu fiquei um período sem atender, é, é, 40 dias sem atender, a maior parte dos meus pacientes, em presencial, e a gente fez um trabalho muito assim de eu ensinei a usar a técnica da murcha-bustão que serve para aquecer os pontos de acupuntura, uhum. e a gente fazia uma teleconsulta, eu já tinha avaliado esses pacientes antes, e aí a partir dessa avaliação eu falava, olha, pelos sintomas que você está me apresentando, por essa fase do ciclo, a gente vai fazer, você vai fazer a mocha bustão em tal, tal, tal ponto. Aí eu orientava, já tinha algum treinamento com essas pacientes, claro, e aí elas ficavam fazendo em casa e usavam os imãs também, ou seja, tratamento sem agulhas. Né? Eu particularmente sou mais tradicional, eu acredito que o tratamento com a pontura e com esses para-casa são muito bacanas, uhum. é, é, essa, essa união é muito bacana e aí produz resultados legais, né? porque tem uma parte passiva, tá lá no consultório, toma agulhada, mas tem os olhos essenciais que passam nos pontos de cultura. então... É, a quantidade de, de possibilidades para estimulação dos pontos de cultura não depende só da agulha uhum. e mesmo a agulha da acupuntura para quem tem medo não precisa ser o foco assim da ai que medo dessa agulha porque é a agulha mais fina que a gente vai encontrar no mercado ela não tem que passar nenhum líquido não tem que tirar nenhum líquido do corpo então é uma agulha muito fina é, hoje em dia eu uso agulha ainda mais fina, eu uso uma agulha de é, de, de extra fina. É, e a Então, assim, a maior parte dos meus pacientes, eu, pergun eu pergunto, vira e mexe, porque tem muitos anos de acupuntura, eu acho que eu minimizo isso. E então, como é que é a acupuntura? Na sua definição, a acupuntura dói? E o que eu escuto é, não, a acupuntura, alguns pontos podem produzir alguma dor, mas a dor da acupuntura ela passa muito rápido então é, isso é muito palatável né? às vezes o paciente começa segurando a maca com força e depois relaxa então não é necessário ter medo da acupuntura, em termos de prática da acupuntura, já é uma prática estabelecida que tem segurança a acupuntura, cientificamente ela é comprovada como uma prática de é, é, segurança desde que haja um determinado treinamento uhum. certo e, e o tratamento não é sofrido igual a gente acha que é. Alguns tratamentos são bem intensos, mas esses eu sempre converso com os pacientes e é uma escolha de cada um. Mas isso é raro da gente precisar fazer algo mais sofrido, sabe, Fernanda? É, é, e, é e é seguir direitinho, né? E manter isso. Não é, e uma vez nunca mais voltou. Tem que, né, sistematizar, é com frequência. E a questão dos pontos de acupuntura, que às vezes também é, é, é meio difícil, né, para quem também não tem familiaridade, não estudou, entender. Como que eu posso pensar em fazer a acupuntura? estimular um ponto aqui no meu pulso, não sei, né? Ou enfim, na minha cabeça, né? Porque tem a bolinha aqui, tem a bolinha tá, tá. e eu tenho um resultado melhor da fertilidade. Por que que eu tenho essa conexão? Como que é essa conexão de, de desse ponto estimular alguma coisa? Você falou dessa questão, né? De é, energia também e de regulações, né? Como é que isso funciona? de uma forma mais paralelos, eu assim, digamos. Entendi. Bom, a acupuntura, ela, ela é baseada numa terapêutica de que a gente estimula determinados pontos, e esses pontos têm funções, ok? Funções é, dentro, específicas e múltiplas, e essas funções dependem do tipo de estímulo que a gente faz com as agulhas. Existem alguns pesquisadores que... Tentam entender qual é o aspecto até mecânico. Então, se insere uma agulha de acupuntura no tecido. E existem manipulações clássicas. A gente movimenta um pouco a agulha para ela ficar estável e para ela dar uma sensação de ponto de acupuntura, a gente chama de TATI. E aí os pesquisadores, é, ao fazer estudos in vitro, é, simulando tecido humano, é, fazendo estudos com ultrassom, é, e perceberam que é o seguinte: há um acoplamento entre a agulha e o tecido. E esse acoplamento da agulha com o tecido tensiona a parede celular e essa tensão da parede celular acaba gerando uma cadeia de eventos dentro da célula que estimula a célula a, a, a realizar determinadas ações. E determinados estímulos costumam ter uma atividade de aumento é, é, é, da expressão dessa estimulação na parede da célula e outros tipos de estimulação geram uma diminuição dessa expressão, ou seja tem um estímulo específico para aumentar uma atuação, um estímulo específico para diminuir uma atuação. Né? E aí existe um evento, uma cascata de reações que vão gerar refeitos é, neurológicos, hormonais, teciduais locais, tá certo? As células locais se modificam. É, existem estudos, por exemplo, que demonstram que num ponto que a gente utiliza muito para estimular a virada do bebê. É, lá no dedo mindinho, mas como assim meu dedo mindinho tem a ver? Pois é, mas é para demonstrar aumento da movimentação fetal. É interessantíssimo, bebês adoram a cultura. Eu começo a, a, a agulhar os bebês que se movimentam é, é muito, é muito interessante. Então, assim, existem vários mecanismos que já são mais bem estabelecidos e alguns mecanismos que são mais teóricos. Dentro da linha da cultura, nós estimulamos pontos de canais de acupuntura específicos, e esses canais têm trajetos. E aí a gente gera efeitos específicos, por exemplo. Eu vou estimular um ponto, o rim 9, por exemplo. O ponto rim 9 é um ponto do canal do rim, mas para a medicina chinesa o útero faz parte de um sistema que tem o um nome de rim, mas que não é só o rim. Tem o rim, tem o útero, no caso os homens tem a próstata, um, então, esse rin 9 é um ponto que aumenta a vascularização uterina, ok? Aumenta, na verdade, a chegada de sangue no útero. Então, é um ponto, quando a gente quer aumentar essa chegada de sangue no útero, é um ponto muito útil. Portanto, é um ponto muito utilizado. Ótimo. E, e aí, isso já é um dos pontos, né? a gente pensar em fertilidade, né? Que eu falei que eu queria também esclarecer a gente falar. Por que a gente tá falando em fertilidade e por que, que eu tenho essa associação? e aí é só a gente lembrar, assim, que fertilidade é a minha capacidade de, de gerar uma nova vida, né, de conceber, de, de criar uma gestação, digamos assim. Então, para isso, né, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso, princípio, a gente pensa em três coisas, né, eu preciso de um óvulo, eu preciso de espermatozoide e eu sei que eu preciso de um útero. Né? Só que tem muito mais E esse útero, por exemplo, como o Nauton está falando Ele tem que estar tá apto E muitas vezes, assim, quem já está familiarizado né, com isso Quem já foi, por exemplo, a processo de reprodução assistida E já passou por FIV, por exemplo Sabe que uma das avaliações que é feita uh, Antes de fazer a implantação, né, Até que a transferência desse embrião Quando eu tenho négoa é, é fazer uma avaliação do endométrio que é a camada mais interna do útero, que é justamente onde esse óvulo fecundado, esse embrião, ele vai se fixar para conseguir se desenvolver. E o que, é que eu preciso para que ele se fixe e se desenvolva da melhor forma possível? Eu preciso de nutrientes, eu preciso de oxigênio, eu preciso desse sangue que vai estar tá passando ali levando isso tudo. Então, é isso que o Nauta tá falando. Muitas vezes, né, se eu faço uma avaliação e falo assim, olha, o ainda não está. Do jeito que a gente queria. Ele podia estar melhor, ele podia estar mais espesso, mais vascularizado, mais receptivo a esse embrião que eu vou levar para lá, ou, né, esse óvulo fecundado que naturalmente vai chegar lá. Então, a gente pensar em cuidar disso de uma forma mais específica para poder melhorar. E a acupuntura é capaz de fazer isso também. Né, não? Com certeza, com certeza. Muito bem explicado, Fernando. Inclusive... É, existem alguns protocolos para acupuntura é, durante o processo de fertilização in vitro. Tem muitos pacientes que não sabem e que vale a pena fazer um tratamento antes do que esse tratamento, que é, ah, eu estimulo um dia antes, estimulo um dia depois, acabou a intervenção. É. Né? Existe uma, uma determinada quantidade de, de alterações que existem, que são relacionadas com... É, é, é, em termos de medicina chinesa, de onde a cultura é, é, né, se expandiu, e essas alterações, elas influenciam o resultado, tá certo? Então, se existe já algum aspecto, alguma síndrome, né, um conjunto de sinais e sintomas que já determina, favorece é, é, é, alguns, algumas alterações, e essas alterações podem prejudicar um trabalho de uma FIV um atendimento de cultura não vai ser o suficiente para tratar essas alterações. Seria o ideal que começasse um tratamento, eu até costumo pedir pelo menos três meses antes. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente é. vai falar sobre as fases, né, mas já que a gente entrou falando um pouco sobre essa questão da produção assistida especificamente, Vivi, porque é justamente o tempo que eu também peço antes, na verdade eu peço pelo menos três meses antes, quando a gente está fazendo um preparo para gestação. E, às vezes, esse casal ainda não sabe que teria qualquer dificuldade, né? É assim, ó, resolvemos engravidar, vamos começar a tentar. E aí, normalmente, o que, que esse casal faz? Normalmente, normalmente, mesmo, a mulher vai até a ginecologista, o ginecologista dela, para se aconselhar. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Muitas vezes, né, ela vai ter a indicação de alguns exames pré-concepcionais e a indicação de uma suplementação específica, né, falando de minha parte agora, que é o folato, o ácido fólico, o metilfolato, enfim. Uh, mas a gente sabe que muitas vezes não é só isso. Muitas vezes é muitíssimo recomendado que a gente inicie um acompanhamento justamente três meses antes também. Porque é o tempo que muitas vezes a gente precisa, né? E a gente sabe disso. É, não só pensando em regulações, quando eu tenho, por exemplo, deficiências nutricionais específicas e a gente precisa fazer algumas regulações via suplementação ou via alimentação e mudanças de hábitos e estilo de vida, sempre que for possível também, que couber para esse casal. Lembro sempre que a gente está falando, né aqui muito para mulheres, claro, mas eu tenho que considerar em todo o processo é, de preparo, gestação, reprodução assistida, o casal. Porque até o momento que eu tenha aí uma gestação ou que eu tenha né, um, um embrião formado, é 50-50, né, Norta? É 50%, /50, né, é 50 de responsabilidade aí de cada um. A gente não pode ignorar essa questão masculina, né? Que muitas vezes ela passa meio batida. A gente não pode ignorar. E esses 90 dias é porque a gente tem várias coisas aí para poder acertar. Pensar em perfil hormonal, às vezes, depende de um pouco mais de tempo. Pensar, eu falo isso também... Quando eu tô tratando principalmente a questão da fertilidade masculina, hoje, inclusive, eu atendi um casal, fiquei super feliz, eu falo que eu fico tão feliz quando vem um casal na consulta. Eu atendi um casal, e aí eu explicando para eles, né, olha, a gente pensa nesses 90 dias justamente porque, ah, para os homens que tem uma certa vantagem, que tem uma produção de espermatozoides lá do praticamente zero, né? Sempre, a mulher já nasce com todos os ovos né, eles estão ali, eles vão amadurecendo, enfim, mas o homem ele vai produzindo espermatozoides novos. Esse ciclo de produção lá do quase zero, né, do zero, para eu ter um espermatozoide formado pronto para poder fecundar um óvulo, ele dura em média 72 dias. Então, dependendo das, né, do que, que eu vou modular e do que, que eu quero melhorar, eu preciso desse tempo arredondando, a gente arredonda por mais ou menos 90 dias. E para a mulher é mais ou menos esse período, a fase, assim, mais importante, né, não vou falar que é a fase final, mas de, de, de maturação do óvulo, ela dura também mais ou menos três meses, né? Eu tenho estágio diferente, tem um, um estágio mais inicial e pode demorar até um ano. Mas essa fase final, digamos assim, de maturação, seleção do óvulo, ela dura, então, também esses três meses que a gente tem que considerar. E é interessante porque, é, além disso, para a medicina chinesa, eu, eu entendo, para a maioria das tentantes, a fase menstrual é uma fase muito triste, às vezes, né, uma fase de, praticamente, um luto, né, é. eu entendo, eu entendo, mas é, é, esses três ciclos, né, dentro dessas, né, dessas três, desses três meses, e aí o início do próximo, né, no quarto, esses três ciclos são muito importantes também, porque para a medicina chinesa, essa renovação do sangue do útero é uma renovação importante, porque especialmente em quadros de endometriose, especialmente em outros quadros que tem é, é, muita cólica, eu observo grandes alterações com a cultura nesses três primeiros meses. É, é, um dos melhores sinais que eu vejo para, para essa primeira fase, é, seja para dor pré-menstrual ou para dor durante a menstruação, agora em especial a dor que começa durante antes e intensifica no primeiro e ou no segundo dia, é, é um tipo de dor muito que a gente chama em medicina chinesa de dor de estase de sangue, como se houvesse é uma dificuldade na movimentação desse sangue, desse saída do sangue. Isso influencia diretamente é, é, na mobilidade é, é, uterina, né das trompas, inclusive, uhum. e, e isso afeta muito afeta muito o sucesso da gestação, porque a gente, né, Fernanda, a gente não quer resultado positivo, a gente quer beber no colo. Exatamente. É isso que a gente quer. Né? A gente quer uma gestação, uma pré-gestação, uma gestação com saúde. E construir isso, é, não que não fazer esses três meses antes seja um pecado, não, não é. Eu tenho pacientes que, assim, inclusive daqueles que falam, as pessoas falam ah, você tem que relaxar, porque... Relaxando, engravida, né? É uma frase que ninguém deveria falar, porque você gosta de... Ah, é essa é horrorosa, mas... É, mas é. aí, tem pacientes que... Tem casais que, quando começam a namorar, nesses três primeiros meses, que eu falo, olha, por favor, nesses três meses, vamos concentrar em assim, cultivar a relação afetuosa do casal e cultivar a saúde, mas não tentem de fato. E, às vezes, são nesses três meses que tem, a gente tem até um efeito a mais, que é de, mel, de melhor da relação e as pessoas engravidam nesse período, né? É um uhum. pecado? Não é um pecado. Mas a gente quer, sim, que tenha esses três meses de início, de cultivo, de renovação, de ciclagem, uhum. porque todo novo ciclo, com melhoras desses parâmetros, indicam uma, um, tem um indicativo melhor de, de saúde estacional. É um tempo para que você consiga avaliar, justamente, né? Quer dizer, eu preciso do ciclo, eu preciso do período menstrual para poder avaliar. Olha, eu sei que tinha alguma desregulação que não estava legal. E aí eu tenho um tempo, eu sei que eu preciso de um tempo para poder né, é, é, ter resultados e conseguir reavaliar e ter um melhor efeito possível, justamente pensando não só na, é, é, é, em ter um resultado positivo, né, em ter um início de gestação, mas que eu consiga manter essa gestação da forma mais saudável possível. E justamente como a gente fala sempre, é ter o bebê no colo ao final desses períodos aí. De gestação desses com quase 40 semanas para a maioria, né? Como a gente deseja. Então, a ansiedade às vezes de ter um positivo, né? Não vou fazer logo. E eu recebo muitas pacientes assim, eu sempre falo, olha, calma. Falo, não, Fê, eu vou fazer a coleta dos óvulos semana que vem. Eu até vi isso, não foi nem nem duas vezes, não. Fé, eu vou fazer daqui 15 dias. Eu falo, meu Deus, você só veio agora. Por que você só veio agora? A gente tem que ter tempo para poder fazer, porque aí eu explico tudo, eu falo, tudo bem, vamos fazer o melhor que a gente puder. Mas eu queria ter mais tempo para a gente poder pensar no seu endométrio, né? Você vai fazer as avaliações? Ainda dá tempo. A gente tem, inclusive, suplementação específica para isso. Nóton falou, né? Tem pontos de acupuntura para poder ajudar nos pensamentos do endométrio. Acho que eu não comentei. Mas a gente tem também suplementação específica para poder ajudar nesse processo, né? E aliar as duas coisas, é claro, a gente. Sempre que possível, conversando e ciente de qual processo está sendo feito, a gente vai acompanhando também. Porque as duas coisas elas podem, inclusive, ser bastante poderosas. E, até, né, pensando nas outras fases, a gente vai falar: nossa, que nisso? É já estamos na metade da live, não falamos ainda das fases. É verdade. É? E a gente precisa disso também ah, para é, é, entender qual está sendo a resposta. Às vezes, a gente tem que segurar um pouquinho, porque. Esses estímulos, eles são, de fato, poderosos, tanto via acupuntura, quanto via suplementação, né? Bom, Exatamente. vamos falar, Olha então, Olha só, as... uma pergunta, Fernando. Você me fez várias, eu quero te fazer uma. Quase. Tá? <risos> Para esse período pré-menstrual e menstrual, tem algo que é específico desse período, que você não usa em outros, uhum. como que é isso? Bom, quando a gente pensa nesse período pré-menstrual, é muito curioso que tem um estudo muito legal é, que mostra, tem uma tabela, que mostra assim, a, por fase do ciclo, como que foram avaliados nutrientes, foram feitos né, exames seriados de sangue, para poder avaliar como que era o um perfil bioquímico dessa mulher por fase do ciclo. Então, tentando controlar ao máximo né, o ambiente, a alimentação, quais eram as variações que eu provavelmente tinha. Então, eu não lembro o N agora, né? O número de mulheres que foi avaliado no estudo, mas foi significativo. E foi muito evidente, assim, como que eu tenho realmente alterações bioquímicas. E eu tenho muitos nutrientes que caem de forma muito significativa nesse período pré-menstrual-menstrual. -menstrual. Dentre eles, a, o triptofano, que é um precursor de serotonina, que é um hormônio que está muito associado a bom humor. Então... Mulherada da TPM aí, que fica aquele mau humor, né, aquela coisa horrorosa, doida para comer um chocolate. Isso faz sentido também quando a gente pensa nessa né, insuficiência, digamos assim, de nutrientes nessa fase. Porque com toda a alteração hormonal, né, com toda a demanda que eu tenho específica desse momento, eu já espero uma queda de nutrientes. E muitas vezes a gente busca para essa fase, não necess... a gente pode fazer suplementação, Tá? Com, com o triptofano também, com 5-HTP em doses específicas. Inclusive, eu não costumo recomendar que seja feita suplementação com ele durante todo o ciclo. Justamente, um, e um dos pontos é, você vai ter uma produção, você não pode usar de forma exógena, né, a gente ficar colocando a suplementação de alguma coisa que você vai produzir. Senão eu posso ter, né, um... um, um não é necessariamente um feedback negativo, é como se fosse um down regulation, assim. Eu tô colocando muito e seu corpo num produz tão legal. E aí eu posso ter efeitos diferentes daquele esperado. Então a gente faz, às vezes, um ciclo de suplementação aí que dura até 15 dias. Eu tenho, justamente coincidindo com esse período de TPM, para eu ter uma resposta... Melhor, né? Nessa questão do humor, para eu conseguir segurar um pouco mais, repondo isso que de repente está faltando nessa fase. A gente tem outras formas de fazer, que não necessariamente seja via suplementação, mas como hoje a live é para a gente falar de suplementação, então pensando, principalmente, esse é um que é uma boa ideia também. Então. E aí, olha só, olha que legal isso. Isso faz, faz um link com a cultura também, porque a, a, assim, o efeito da suplementação sob o ponto de vista da cultura é um outro feito, né? É, da mesma maneira, o que a cultura faz sob um outro ponto de vista vai ter uma outra visão. Dentro da fase pré-menstrual e da fase menstrual, eu faço muito movimento, certo? Então, não sei se tem turistas nos seguindo aqui ou se vão assistir lá depois, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a fase de mover, a fase de mover é a fase pré-menstrual e a fase menstrual. Por quê? Porque a gente aumenta muito o movimento. Durante a fase pós-menstrual, o que que acontece? a gente pode ter uma diminuição que, na medicina chinesa, a gente chama de YIN, que seria mais associado à nutrição. Um espelho disso seria, lá na fase ovulatória, a qualidade do muco. Então, o muco pode ser um muco mais ressecado, um muco menos elástico, justamente por excesso de movimentação. Então, dentro do ponto, a gente tem que tomar esse cuidado. E de substâncias, né, de ervas que movimentam muito. Por exemplo, a unha de gato e a... Vixe, me fugiu aqui agora. Uixe, perfeito. <risos> São muito utilizados. Né? Dentro da medicina chinesa, se a gente tem a língua mais arroxeada, a veia sublingual é especificamente mais arroxeada, se tiver mais cólica, a gente pode utilizar, legal. Agora, se a língua está mais pálida, e se tem mais é, é, unhas quebradiças, se tem mais tontura. Hum, se tem mais ressecamento, se o muco ele é mais ressecado, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas substâncias que dentro da medicina chinesa são muito movimentadoras. Uhum. E isso é Não utilizá-la no caso que não deve, desculpa. Mas a, a, a recomendação, normalmente, assim, quando me perguntam, né, porque muitas vezes eu falo que se tem alguém que estuda sobre fertilidade é quem quer engravidar. Ou quem, né, já tá ficando ansiosa porque julga que já tem muito tempo ou quem realmente está indo um tratamento de reprodução assistida. Não, é ou não é, Norton? As não mulheres não sabem é. tudo. Elas sabem tudo. Elas só vêm assim para poder confirmar não é isso mesmo, esse é nesse momento, isso aqui eu tomo assim, né? Então a gente só vai direcionando. E muitas vezes eu tenho essa demanda mesmo do uso desses dois chás. De gato chama chá amarelo. E isso, normalmente eu faço uma recomendação também de muito cuidado de usar de uma forma muito estreita, digamos assim, apenas durante o período menstrual. A minha recomendação costuma ser essa e falar, olha, não vamos passar muito disso. E né, o ideal, inclusive, é tendo essas informações a gente conseguir afinar ainda mais. Porque, né, às vezes eu poderia extrapolar um pouquinho, mas justamente entendendo, né, que eles são tem um potencial antioxidante específico. Eu preciso ter segurança de que essa mulher não esteja grávida, por exemplo, poder fazer o uso desses chás e que eu não vou impactar justamente no processo ovulatório depois estendendo o uso desse chá por muito tempo. Quer dizer, eu não posso usar durante todo o período, durante todo o ciclo, por exemplo. É isso. Exatamente. Tem é a necessidade a gente é, é, fazer alterações de acordo com as fases, né? Inclusive uma dica importante é que quem é, é tentante, é, porque dentro da medicina chinesa o chá de açafrão, por exemplo, é um chá bastante movimentador do sangue, alivia cólicas. Só que temos que tomar cuidado que o açafrão é um movimentador mais forte. Então o açafrão para tentante fora dos três primeiros meses. Eu realmente, raramente eu indico. Raramente uhum. eu indico. Uhum. Então, já teve caso de é, é mas, no geral, eu não recomendo. É, é, acho que eu, eu, eu de É, e eu até gosto também, você falou do açafrão, né? A gente sabe que, principalmente mulheres com endometriose, eu gosto de indicar, às vezes, também uma suplementação com cúrcuma e, e pimenta preta, né? E essa é uma suplementação muitas vezes se é uma mulher que já está tentando engravidar, mas né, assim ela não vai se preparar necessariamente durante os três meses. Não, já, já quer engravidar, não quer perder tempo, não tem tempo. Então, então, você vai usar, você vai usar só nessa fase. Não pode usar o ciclo inteiro. Né? E a gente, eu lembro também Às vezes o uso da, da cúrcuma como tempero É sempre muito legal Mas mesmo quem toma shot de cúrcuma Por exemplo, tem muita gente que gosta de tomar um shot de manhã Sim. E aí fica tomando Toma três meses, quatro meses Não tem, sei lá, um ano que eu tomo shot de cúrcuma de manhã Eu falo, não, não faço não Vamos fazer pausa, vamos alternar É importante Sim. isso também né? Usar na fase correta é. É, e, e assim, claro, eu, eu, eu né, entendo que muitas vezes, quando a gente faz uma decocção, né, quando você faz um chá, e, e eu tô extraindo aí de forma ainda mais específica muitos desses componentes, né. Então, Sim. um cuidado adicional. O chá, ele, ele potencializa, muitas vezes, tudo que eu tenho ali. Certo, Nota? É verdade. E inclusive porque o açafrão, geralmente, a gente compra em, em pó. Uhum. E aí a superfície de contato é muito grande. Uhum. Então talvez a dose a gente tenha que colocar, inclusive, no limite mais inferior, porque é. o efeito é. vai ser mais potente. Justamente. É. Gente, não compra, não compra safão um fresco, não. Só se você estiver muito disposta, se você tiver luvas, tá? Recomendo. Você não vai ficar com sua mão amarela durante muitos e muitos dias. <risos> Essa forma é uma mesmo, um pigmento alto. É, eu... Fernando, olha, a gente falou bastante aqui da, da, da menstrual e da pré-menstrual. Vamos passar para a pós-menstrual? Vamos lá. E aí, o que, que, que é interessante nessa fase? Estou pensando em medicina chinesa, acupuntura, o que, que a gente tem que pensar? Tá, eu vou começar isso aqui, a próxima você começa, porque você tá me dando muita preferência. Porque... Não, eu tô mesmo, porque hoje é a gente falar principalmente sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre nutrientes. Eu já, eu, já, eu já tô mais carimbada aqui do que você. Hoje eu quero que você conte mais pra gente. Combinado, então. Então, essa fase pós-menstrual é uma fase que, dentro da medicina chinesa, a gente nutre o yin. Especialmente, nutre o sangue, nutre o yin. O yin representa os aspectos mais nutritivos do corpo. Representa mais a substância. Então, é, vai ser uma fase que vai começar a crescer mais o endométrio, que a gente quer é, preparar e começar a aquecer, mas principalmente nutrir um aspecto para a medicina chinês um pouco mais frio. Tá? Mas, nessa na verdade, para estimulação da menstruação, a gente quase nunca esfria. Então, a gente sempre toma cuidado com substâncias frescas, ervas frescas. Em especial nessa fase pós-menstrual, tem que tomar mais cuidado com o uso de hortelã, com o uso de ervas mais picantes e frescas, o que para a medicina chinesa, para a cultura, essas substâncias refrescam, são muito picantes, são muito dispersivas, tendem a reduzir o Yin, tendem a reduzir essa nutrição, e ainda são frias, então não favorecem, tá? Cuidado com o chá de hortelã nessa fase prós menstrual E a gente estimula o uso, é, pede o uso de gergelim preto e de goji berry ou outras substâncias que nutrem o Yin. Tá? E nessa fase, já é uma fase que a gente faz mais nutrição, a gente usa menos agulhas, a gente utiliza alguns pontos uh, uh, no joelho, para tal do sistema fígado, não sei se você já ouviu falar, então a gente tenta nutrir o sangue do fígado, a gente nutre o sangue do útero, e é uma fase assim de preparo, é uma fase de crescimento. E a mulher, nesse momento, ela começa a ter uma potencialidade maior também, ela começa a ter mais ímpeto, ter mais... Disposição, logo assim, né? logo depois da menstruação, não, mas isso vai crescendo, porque é uma fase de crescimento, né? Agora, quem estiver sentindo cólica pós-menstrual, quem estiver sentindo uh, uh, essas dores, dores de cabeça que vem pós-menstruais, a língua estiver pálida, a, a unha estiver muito quebradiça, aí atenção, a necessidade de nutrir mais esse tal de shuê, esse tal de yin, o sangue e a nutrição dentro da medicina chinesa está maior. Então, realmente, precisa de buscar uma avaliação para trabalhar isso, porque isso também não é comum. Tá? Aliás, é comum, mas não é normal. Não é normal, não é desejado de jeito nenhum. Né? Bom, é, nessa fase, normalmente, assim a gente pensa muito em já iniciar, é o que você falou, é uma fase já que essa energia da mulher vai subindo. Quer dizer, eu já vou tendo aí hormônios também que estão me levando a um processo de ovulação em breve, né? Então é, é esse preparo para esse processo de ovulação. E vai coincidir com, provavelmente, é, é, um aumento, inclusive, né, dessa, dessa disposição da mulher. Eu tenho... É, é, uma energia sexual também que vai aumentar, então tudo isso leva essa mulher a, a né, esse ponto aí, chegando próximo do, da ovulação. Nessa fase, falando do em preto, normalmente é, não sei se você, você falaria a partir, a próxima fase seria contando do período de ovulação, né? Essa seria o pré-ovulatório, tá você está referindo, né? É, ainda nessa fase a gente pensa em algumas sementes específicas, né? Eu já falei até lá no meu Instagram um pouquinho sobre o ciclo das sementes. A gente pensa em, a princípio, linhaça e abóbora. né? Na verdade, contando do primeiro dia de menstruação até um pouco antes ali do período de ovulação, ou quando a mulher consegue perceber a ovulação, se ela tem um ciclo regular já. Então, uh, seria de um ciclo de 28 dias na metade do ciclo. Vale lembrar que não é porque é, o seu ciclo ele dura mais do que os 28 dias que a ovulação vai ser sempre no meio do ciclo. Normalmente a gente espera que a ovulação aconteça 14 dias antes da menstruação. E não necessariamente no meio do ciclo. Então vai ser no meio do ciclo porque tem um ciclo de 28 dias. Se você não tem o ciclo de 28 dias, isso né, pode ser um pouquinho mais para frente, Muitas vezes em mulheres, tem mulheres que ciclos mais longos, né? Principalmente mulheres, às vezes, que já estão aí com uma reserva variando um pouco menor, enfim. Então, isso pode, às vezes, se estender. A gente, é um ponto também para a gente tomar cuidado e avaliar. Mas, nessa fase, de forma específica, a gente já pensa, assim, no, no usos dos chás, seria o de que a gente já começa a pensar aí nesse momento também, inhame, casca de inhame, que é interessante, não sei se tem algum link com medicina Acho. chinesa também? Tem? Tem sim. Conta pra nós. É nutricionista de mim, assim como pra você. <risos> o Yami tem né, uma característica específica assim, de ser um análogo de hormônios, né, de hormônios femininos. Então pode ser muito interessante pra gente manter aí também né essa, esses níveis como esperado, ele é usado inclusive de forma sintética na indústria até para né, o componente que ele tem, que é a diogenina, usado na indústria às vezes para como parte da produção de alguns hormônios sintéticos usados para mulheres. Então a gente usa pensa no inhame, chá da casca do inhame é bem interessante. Para quem não tolera, acho horrível, eu falo, olha, vamos usar isso num caldinho, então vamos usar isso numa sopa. Não precisa sofrer, né? Não precisa ser um chá, assim. Certo, não? Pode ser. Ou eu tô aconselhando mal minhas pacientes. Não, tá ótimo. Excelente. Excelente. <risos> é, e é interessante porque muitas vezes, assim, essas orientações que a gente tá passando, pessoal, são gerais, né? Para alguns casos eu vou aconselhar diferente. A Fernanda também. E aí e é interessante que algumas vezes eu e a Fernanda a gente fala, poxa, mas a gente pensou diferente aqui, né? Aí a gente tem que elaborar uma solução. Mas é isso, porque a área da saúde não é ciência exata e a gente, ainda mais duas profissões com, com fisiologias, é, que analisam fisiologias de maneira diferente, né? Mas, e aí ainda melhor, porque quando a gente surge tem essas contradições, a gente tem que elaborar e individualizar ainda mais, porque o tratamento ele é individualizado. Né? Existem as condições gerais, mas a gente tem que aprender a individualizar. Trabalhar em equipe nunca vai deixar de ser desafio, mas é recompensante. né Demais, demais. E, e, e um detalhe que você falou, a gente pensa muito, né é, é sempre legal a gente pensar né, o que a gente está fazendo aqui, dando algumas orientações, lembrando da importância de pensar em alguns pontos também. Mas o tratamento individual, porque essa mulher ela é muito única e ela tem especificidades que não é simplesmente, como eu falei aqui, às vezes a gente tem um ciclo menstrual um pouco mais longo, diferente, não, a gente vai muito além. E às vezes é isso que vai condicionar, né, eu usar determinado, e essa questão do ciclo das sementes, por exemplo, a gente usa na primeira fase, linhaça e abóbora, na segunda fase, né, depois do período volatório, a gente divide em duas fases só. Depois do período de ovulação, a gente pensa em usar gergelim, aí o gergelim branco mesmo, no caso, não, não especificamente o preto, gergelim e, e semente de girassol. Mas, em determinadas situações, eu vou querer usar, durante um tempo um pouco mais prolongado, a semente de linhaça, por exemplo. Né? Então, dependendo... dependendo... A semente de linhaça, ela tem essa questão... Dentre todas essas sementes aqui ela é a que tem esse poder assim, de modulação hormonal, digamos, mais significativo. Ela tem mais análogos desses hormônios. Assim como, por exemplo, eu tenho uh, no, na soja, né? A gente sabe que a soja ela pode também ter esse impacto, é, essa influência hormonal. A linhaça também pode ter em determinadas quantidades de forma mais específica. Então, às vezes, eu, se eu quero, por exemplo, pensar um pouco mais é, nessa questão de... É, é, é, melhora um pouco desse perfil, se eu quero diminuir um pouco é, algum desconforto, eu posso usar, às vezes, de, um, de uma forma um pouco mais prolongada. Ou, dependendo também, né, de contar tá o ciclo, de regulação de ciclo, então isso de forma individual também a gente avalia para poder fazer. Legal, então, legal, obrigado. É interessante. Depois. Eu, eu, quero te, eu quero te fazer uma pergunta, Fernando. Olha só, porque na medicina chinesa, a gente tem um quadro é, importante para essa fase do ciclo, que é a pré-ovulatória e depois ovulatória, que é, é uma condição que a mulher sente, ela é mais calorenta, mas especialmente à noite. Então, à noite vem né, um calor noturno, uma transpiração, é, tem tendência a ter mais boca seca, o sangue menstrual ele é mais aquoso, a consistência dele está menos espessa, e o, o, o muco é um muco menos elástico, ou não aparece, né? e aí eu estou falando de muco, e, e, e eu também não quero gerar uma preocupação, que o muco não necessariamente vai ser o que vai permitir engrandar né, é, é, ou não, mas ele, para a medicina chinesa, é um indicativo do estado do índice. Então, esse, esse conjunto aí de, de, de sinais, né, e sintomas que eu te disse, isso dentro da nutrição, dentro da suplementação, o, o, como que isso modificaria a sua prescrição? Como que seria? Nossa, não, que pergunta difícil. Pois é. Tô tentando limpar uma coisa que. Não, não tem link, mas vamos conversar sobre. Nossa, pois é. Bom. Eu acho que aí, porque daí a gente já parte pensando, né, de uma forma um pouco mais ampla também, como que essa mulher tá com relação a outros hormônios, hormônios de anos mesmo, muitas vezes, né. Porque se eu tenho alguma desregulação aí, eu também tenho que prestar atenção no que que tá acontecendo, os reflexos que eu tenho a partir daí. Eu tenho que lembrar, assim, que, né, quando a gente fala na, na medicina tradicional, na lopatia, a gente pensa em sistematizar isso de uma forma muito segmentada, no final, né, a gente junta as peças. E aí eu tenho todo esse processo assim, de produção hormonal. Começa lá na hipófise, e aí eu tenho uma sinalização tireoidiana, e aí eu tenho uma sinalização para os é, ovários, no caso da mulher, né, para a gente poder entender isso melhor. E aí eu preciso, por isso que muitas vezes está associado à fertilidade, eu ter um bom funcionamento também né, da minha tireoide para poder. Ter bons, um, um, um alinhamento desses hormônios sexuais também, que é o que de repente vai promover ovulação no, no tempo certo, com a periodicidade adequada, e que está muito relacionado a esses outros sintomas todos também. Então, quando eu penso nisso, às vezes eu penso: olha, o que, que eu preciso fazer para melhorar essa função tireoidiana, que às vezes pode ser alguma coisa que na minha visão de repente vai estar desregulando isso aí. Então, é, eu sei que eu preciso de nutrientes para essa tireoide funcionar bem. Eu sei que eu preciso de nutrientes também para isso funcionar bem. Então eu penso o que, que me vem à mente. Vamos fazer uma avaliação, claro, clínica primeiro. Então, a gente entendendo esses sintomas. Eu entendo como é que está a alimentação dessa pessoa, eu entendo sobre sono, sobre atividade física e como que isso está alinhado, o que, que pode estar tá desalinhado. A gente faz os exames de sangue e aí normalmente eu já tento avaliar, por exemplo, zinco que é um nutriente super importante para a tireoide, por exemplo, como é que tá? Eu avalio o consumo de selênio e quanto que eu posso estar tá gastando desse selênio aí, se é uma pessoa, às vezes, muito estressada, se é uma pessoa que não está dormindo bem. Iodo, que é fundamental também para o funcionamento de tireoide. Ferro, a maioria das mulheres, principalmente as mulheres que têm ciclos menstruais regulares, podem ter algum grau de deficiência de ferro. Então eu peço um perfil mais completo de ferro para a gente poder entender como é que está não só essa parte funcional do ferro, que é o hemograma, mas também como é que está lá ferritina, que é a sua reserva de ferro, saturação de transferrina, quanto de ferro que eu tô conseguindo carregar, digamos assim, para que ele faça o papel dele lá na ponta, de, como lá fazendo parte das hemácias, fazendo transporte eficiente eficiência de oxigênio via né, hemoglobina. Então tudo isso a gente precisa entender e às vezes a gente fazendo uma interferência específica né, de nutrientes aí. Vitaminas do complexo B, né, muita gente não sabe disso, mas a gente pensa muito em folato ácido fólico, né? Como eu falei, que às vezes é o primeiro nutriente que a mulher vai suplementar quando ela fala, não, vou engravidar. E aí o médico fala, não, usa folato, ácido fólico metifolato. Mas eu tenho que pensar que às vezes antes também ele é importante inclusive para a regulação de produção hormonal do ovário, para amadurecimento dos ovos. Ele faz parte disso também. Então, tudo isso, né, a gente vai juntando aí as peças e conectando para poder ter melhor resultado. E, às vezes, a gente consegue, inclusive, melhorar de determinados sintomas também, dessa forma. É interessante que você, muito do que você falou, e o aspecto de avaliar né, o corpo como um todo é muito importante. É, é, inclusive, o aspecto tireoidiano costuma ser... É, é, assim, deixado de lado em alguns casos. Às vezes, o problema não está nos ovários, não está na parede uterina, de fato, o problema está mais para cima. Isso. Né? E para a medicina chinesa tem uma, uma alteração interessante, porque nessa fase existe um canal de acupuntura que comunica a, a, o que a gente chama de sistema coração muito fortemente com o, o útero. E aí, é, é uma fase que a gente precisa de regular muito emocional, essa fase ovulatória. Então, a gente precisa regular muito bem o aspecto emocional, a cultura trabalha muito bem isso. inclusive ela tem já uma fama muito bem estabelecida a respeito disso, né? Ansiedade nesse momento, a tensão emocional, a irritabilidade nesse momento afetam muito a ovulação, né? Então, a movimentação desse folículo, é, a gente, então, nesse momento da cultura é um momento que a gente faz nesse pré menstrual são os momentos que a gente mais faz movimento, e que a gente mais faça um trabalho da mente, um trabalho com tranquilidade, um trabalho para promover um bom sono, e, e por aí vai. Então, e, olha só, a gente está né, falando de outras áreas em termos hormonais, mas em outras áreas em termos é, psicossomáticos, também influenciam muito nessa fase de ovulação. Com certeza. E aí, agora eu também não tô preocupada com o nosso tempo aqui. Vamos falar da próxima fase, até Sim. muito bom, né? Opa, é mesmo. Pois é, aí olha só, eu já vou aproveitar e fazer um gancho nessa fase, porque nesse momento também, além desse movimento todo, dessa nutrição, é uma fase que a gente precisa muito cuidar da temperatura em medicina chinesa, a gente... é, é praticamente começa a fazer mais mocha-bustão nesse momento, que é uma técnica de aquecimento dos pontos de cultura. Eu ensino para as minhas pacientes, elas continuam fazendo isso em casa. Eu regulo a prescrição, ensino a prescrição, e aí a cultura passa de uma coisa passiva para ser uma coisa ativa. Né? E é um bom hábito, porque aí, ao invés de fazer, fazer o tratamento de cultura uma vez por semana, faz duas, três, quatro, cinco, dependendo de cada caso. Mas é uma fase que a gente quer que a temperatura uterina né, tenha a queda da ovulação, indicou a ovulação ali no gráfico, inclusive a gente trabalha com esses gráficos, nos atendimentos de acupuntura, a gente avalia por eles, Sim. e a gente quer manter essa curva da subida da temperatura, é, é, continuar subindo, né? Então a gente precisa, é uma fase que a gente para de movimentar logo após a ovulação, e a gente começa a aquecer mais, porque a gente quer estabilidade uterina. Inclusive quem tem é, é, extravasa de sangue, que tem né, algumas hemorragias, que são fora da fase menstrual, é muito importante a gente estabilizar nesse período antes de tentar de fato, para que haja uma estabilidade melhor até na própria. Gestação quando a gestação vier. Então a cultura vai ajudar nesse processo de estabilização do útero, de aquecimento do útero, de aumento da, da, da irrigação do útero, né, do aporte de sangue, para poder ter uma casinha muito bem nutrida, bem aconchegante e quentinha. Né? E eu tenho um monte de assim, um, pacientes que sabem disso, e fazem esse acompanhamento, falam, Fê, não posso comer nada frio. Não posso comer salada crua. Não posso, aí o então, outro dia eu falei: vamos tentar, pelo menos, salvar o suco verde. Aí ela, é, lá de Brasília, paciente da, da clínica da, da, da Erika Nery, e aí ela falou, não, o suco verde está liberado. Eu falei, que bom, então vamos lá, vamos fazer né, combinações do suco verde que você possa usar. Está liberado? Eu tenho uma dica. Então, não precisa deixar de comer. Várias coisas. Mas não precisa ser assim direto de dentro da geladeira. Tira antes. Ah, Tira sim. a porção que vai comer, deixa aquecer no ambiente. Quer dizer, pode ser Bom, cru. Muito cu, pode se ser tirar cru. antes, vai ficar congelado do mesmo jeito. Ah, mas pode ser cru. É isso. Não é. deve ser gelado, mas pode ser cru. A gente costuma pedir em medicina chinesa o acréscimo do gengibre quando tiver cru. Tá, legal. Porque ele vai potencializar a digestão e é uma substância aquecedora. Então ele vai beneficiar a... a, a de certa maneira, o um trabalho da cultura também. Ó, dica boa, é essa eu gostei E eu falo sempre, porque as pessoas falam, primeiro que salada não é para todo mundo. Tem gente que às vezes eu aconselho que não coma salada, porque são digestivas específicas. E às vezes passa até por aí também, né, nota. E, ó, e nessa época do ano, agora que tá um friozinho, né, nós estamos chegando aí quase em, em julho, épocas de festas juninas e afins, é mais fácil até a gente pensar em opções mais quentinhas, então é conveniente, né? Esse isso mesmo. Bom opa, tem uma pergunta aqui, ó. Na fase 2, pré-ovulatória, fase Isabela... será que é isso, Ah, tá. Esse negócio Isabel. do cruz, Isabela. Não, seria na fase pós-ovulatória, não é isso, Morto? Então, assim, a gente evita os crus para todo mundo que tem a língua muito pálida, ou tem a cobertura da língua muito espessa, uhum. o que isso é indicativo de que o sistema baixo estômago, estão precisando de suporte e eles a gente precisa aquecer um pouco mais. Se precisar comer por algum motivo específico, aí pode comer com o gengibre, o uhum. gengibre vai aquecer e dar mais movimento, né? Mas. Um, Especialmente cuidado nas fases que é importante maior aquecimento, que aí é a fase ovulatória e a fase pós-ovulatória, seja, a 3 e a 4. Isso. Joia. Ótimo. Muito bom. Certo, está Não, e eu gostei muito dessa dica do gengibre. É bom lembrar do gengibre também, que ele pode ajudar. E... Inclusive. Desculpa. Pode Inclusive, se quiser, ao, ao invés de beber a água, água mais fria ou gelada. Ah, quero água à temperatura ambiente, é uma água mais fria? Pode colocar um gengibre, fica uma água saborizada com o gengibre, vai ser suave, mas também não vai ficar esfriando o baço estômago. É, que é, é uma dica. Ótimo, que é ótimo. Palatável. Ótimo. É, justamente, pode beber uma aguinha aí saborizada, que é ótimo, é super é. agradável, inclusive, durante esse tempo todo. Bom. É, fala... é um <risos> minuto. É, pois é, falamos tudo? A gente vai falar agora? Tem mais coisa para falar? Ah, e assim, eu vou fazer um convite. Quem estiver aí, quem quiser deixar dúvidas, se não der para responder, que agora provavelmente não vai dar, a gente depois responde. tá? A gente e faz uma vídeo e aí lança para vocês. É, isso mesmo. Nos, nos nossos Instagrams também. Hoje eu tô aqui pelo do Instituto Vila Mil, mas o meu é feio.leonel.nutri. Mas a gente pode responder também pelo Instagram da Vila. De vez em quando tem caixinha de perguntas que a gente responde aqui, né? Nota. E, e sim podem mandar perguntas tanto aqui no Instagram da Vila quanto para o Norton para mim também e a gente né espera poder fazer mais lives também a respeito disso já fiz algumas falando sobre suplementação na gestação prometo em breve falar um pouco mais sobre suplementação para essa fase de festividade tem muita coisa legal eu separei algumas coisas que vou para o Norton minha cola minha cola mas <risos> é é, a gente vai falar mais sobre isso em breve Tá bom? A live vai. Fernanda, vir. eu quero repetir. Eu quero repetir com você essa live. Né? Repetir assim, a gente vai continuar aí. Não. A gente só tem que agendar agora. Isso mesmo, vamos fazer mais em breve. Se vocês quiserem, depois comenta. O vídeo vai ficar salvo. Comenta aqui o que vocês querem saber mais para a gente fazer mais live. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada, Norton, por estar aqui, pelo seu tempo, por tanta informação bacana. Também aprendi muito hoje. Fiquei feliz. Paremos mais em breve. Te agradeço, Fernando. Você é uma ótima anfitriã. Eu aprendi demais com você e continuarei aprendendo, né? Ali na salinha do lado. Isso mesmo. Vamos ver se a gente se encontra mais. Que a gente é colega de porta. Vamos ver se a gente se encontra mais. Não, tudo de bom. Boa noite. Gente, obrigado por estarem aqui. Até breve, Tchau, tchau.